Oi, o Blog Escalada hoje vai fazer a avaliação do fleece dupla face da marca Kailash. Esse fleece tem como público-alvo as pessoas que precisam de um equipamento que forneça um mínimo de aquecimento e o um máximo de versatilidade. A gente está aqui no Parque da Serra do Mar, no litoral norte do estado de São Paulo, para fazer um trekking de média dificuldade e saber se esse fleece tem bom rendimento ou não. Música Chegamos no final da avaliação, o Flice ele surpreendeu pelo seu rendimento, ele é bem gostoso de usar, ele não sufoca você, ele tem uma boa evaporação e visualmente o Flice também agrada. Para você ver a avaliação completa, acesse a, a seção de avaliações do blog de escalada, blogdescalada.com.